Sinto-me contente por mais um título, é sempre bom para o nosso, para o nosso currículo desportivo, não podia estar mais satisfeito, é, é, é sinal que estou outra vez de volta ao ativo já que tive tanto tempo fora das pistas. Estratégias para a próxima época? Estratégias não tenho, mas a estratégia é sempre, é sempre a dar o meu melhor, longe, com as lesões muito longe de mim, por isso... Esta época foi bastante positiva, é o balanço que eu faço desta época e há que continuar porque para o ano ano de Mundial será um ano bem, bastante mais duro. Em termos de resultados já é preciso saltar um pouco mais e é isso que eu estou a pensar, vou consolidar as minhas marcas. Este ano estive tive muito perto dos 17 metros, ainda não acabou, acredito que vou lá chegar mas preciso saltar sempre 17 metros para o próximo ano.